Qualidade vi visual mesmo. Um red que se somar todos os memes, dá um total de uns 18 pixels. É... Mas deu pra se divertir, deu pra dar umas boas risadas. obrigado é todo mundo que postou. Vários memes originais. 25 bilhões de memes de um Mineco. Tinha coisa que não era nem meme. Daqui a pouco vocês vão botar um full playthrough de um Mineco. Vou falar, olha, olha esse meme, Cellbit. E aí é o é um Mineco inteiro. Ah. Mas tirando isso... Bom Reddit, bom Reddit, tamo junto, obrigado por fazerem parte dessa comunidade aí. E agora chegou a hora, a hora tão aguardada. É hoje e não tem para ninguém, porque amanhã de manhã, amanhã às 9 da manhã a gente vai estar tá online, Para jogar o novo jogo do Hogwarts Legacy, fazer nosso próprio bruxinho. Então a gente tem que zerar Bloodborne hoje. Não existe como faltar. E por causa disso, está prestes a começar. É ele. Chegou a hora. Chegou a hora. Sem mortes. Nós todos estamos aqui para ele. Lembrando que é, a cada morte eu vou dar um sub, tamo com 57 mortes de ontem, tenho que dar tenho que dar mais... Uh, somando com as de hoje, a gente dá, eu vou dar as, uh, os subs todos juntos no final do jogo. É, e a cada 10 mortes é uma roletinha, então quando tem um zero no número, eu giro a roleta. vamos nessa. Cachorro idiota! Assador? caçador! Nem fuderam. Tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Fui planejando. Peraí, puta que pariu. O que que tá acontecendo? preciso Vez. Toda vez que eu boto essa música eu levo, mano Caralho, o que que é isso? Os caras tão poucas hoje Que porra é essa, mano? Tá maluco Toda vez que eu boto essa música eu levo, mano Hã? Ah não, tá certo, tá certo eu tô no pesadelo do caçador. De qual caçador? Seria o meu pesadelo? Eu entrei no meu próprio pesadelo? O que que significa isso? Bom, deixa eu começar a subir aqui pelo ladinho e pegar aquele outro que lutar em escada nesse jogo não dá. Calma aí, calma aí. Apaga a luz pra entrar no clima? Mas tá sol no jogo! Bonita munite se se vai Pronto, só precisava compensar. Luva do antigo caçador? É o cara que foi... É, é, esse é o sonho do cara que foi enterrado da boneca? Que tem aquele osso lá? Eu não tenho luva do antigo caçador aqui, hein? Luva do antigo caçador. Ah, achei, achei, achei. Pera aí Naquela época alguns caçadores acreditavam que certos metais afastariam sangue bestial Ô seu merda Nossa, tá horrível isso aqui, pera aí. Deixa eu voltar para a minha luvinha normal, mano Essa aqui também tá feia tem que ser uma luva, tem que ser essa daqui mesmo, essa aqui é a melhor pra essa, para essa skin de Eustácio Caçador idiota! É pra isso que eu jogo esse jogo, mano. Simplesmente Eustácio. Chapéu? Como é que é? Como é que é? Ah, para porra. Tampa, tampa... Tá maluco. Tampa o boneco inteiro. Pode abrir. Muriel, eu voltei. Tá bom, vou ter que ir por cima mesmo. Chegou a aparecer a posta na tela ou não? Eu não vi. Apareceu? Acho muito foda essa ideia do surrealismo, do, do, de você entrar num sonho e tá tudo distorcido e meio bizarro. Tipo os corvos com cabeça de cachorro, a arquitetura toda não faz muito sentido. Acho muito foda essa ideia. Os acreditadores, quer dizer, os duvidadores aqui há um tempo. Tem com medo de mim. Ou é medo do sol? É medo de mim. bom mesmo, caralho. Parece que os rumores já chegaram aqui. Avisaram o coragem. Caralho, peraí. E aí, parça? Bora formar uma amizade? Eu caço aqui. Ei, peraí, tem dois aí. Espera é... aí. aí, parça. Pô, foda essa roupa lá. Né? fazer <risos> um golpe no cara. Vem. Mano, qual é dessa arma de range infinito, porra? Eustácio Bagwell. O cara é o próprio Edith em pessoa. Não tem. Ô, louco! Sabe aqueles vídeos de, de criança fazendo roleplay, edit? Cachorro, idiota! Maluco, mano. <risos> Dinofauro. Mano, o que, que aconteceu com esse cachorro aqui? Tadinho. Ele ficou sem mandíbula de baixo. Dinofauro. Oi, pode entrar. Sabe aqueles vídeos de criança fazendo roleplay de edit, de TikTok? Tok? Esse sou eu jogando... ...videogame. Fica dez vezes mais divertido. Não tem nada mais satisfatório que um Warp Walk em Dark Souls ou Soul Light. Oh, mano, esse hitbox Tá maluco Pra mim, não tem nada mais claro do que se eu, não tivesse, se eu não tivesse feito o Eustácio do Coragem nesse jogo, ele seria pelo menos umas três vezes menos divertido. Batalho. Nunca precise usá -lo. Pelo menos esse, esse mano sonha com um corvo certo, né? Não sonha com um corvo de cabeça de cachorro. Tem que ir por cima pra abrir. Aqui é de onde eu vim, né? É a entrada direto pro começo do jogo. É. Calma, até pra quantidade de bicho que eu matei aqui. Esse lugar não, não é muito bom pra farmar. Ei, pera aí. Tá maluco? Veste de que que eu peguei? Não, era de algoz. Antigo caçador Ah, bonita até Mas infelizmente Nunca será Nunca será A veste de estudante Veste de Eustácio Cheguei bem na hora da missa. Caralho, peraí. Maldita escada do caralho Oi? O cara criou o edit Eu inventei o edit Que que é isso? Nada além de homens aqui Ok, vão descendo Caralho, nossa senhora, mano, olha aí, esse jogo é brincadeira, mano, esse jogo é uma obra de arte, que bagulho bonito, pelo amor de Deus. Quem fala que esse não é o jogo mais bonito da From Software é maluco, Elden Ring pode até ter umas cenas legais e tal, tá. mano, isso aqui, meu Jesus amado, não tem nada igual isso aqui em videogame, mano. É uma noção estética, uma apresentação insana. Imagina um 4K a 60 FPS disso aqui. Não precisa nem de remake, mano. Não precisa de remake. O jogo já é lindo pra caralho. Só precisa, mano, aumentar a resolução e meter um, um, um, o dobro de FPS só. e melhorar a hitbox e tirar esse sistema de frasco horrível. Eu já te matei antes. Pingente do olho. O salão de pesquisa secreta da igreja da cura reside além do altar da cirurgia. Somente membros seletos da igreja ou seus otimados pacientes podem entrar no salão de pesquisa nesse olho. Concede olhos ao crânio do altar. tentar a gente mora daqui Pulou a primeira linha? É verdade, né? Eu tenho uma linha de fazer isso. Uh, destravo o altar de cirurgia. Não sei onde fica isso, mas vou descobrir. Beijo